Boa noite, mais um devocional, encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5 e o 6, onde a palavra do Senhor diz assim Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus nos diz aqui que é um legislador exato, justo e uma transgressão ou um lapso da lei do amor de Deus é sempre seguido por certos efeitos neste sentido negativo. Se a pessoa resistir, ou odiar a lei eh, do amor de Deus, essa pessoa põe em ação forças mentais negativas e destrutivas que poderão continuar de geração após geração dentro da família dela. Mas se a pessoa guardar as leis do amor de Deus e reconhecer a Deus como amor perfeito, então Deus lhe mostrará Uh, seu perfeito amor em milhares de maneiras Este é o devocional de hoje Espero que lhe tenha abençoado em nome de Jesus Shalom